Nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas frases, algumas afirmações que irão é, programar a sua mente para prosperar, para você ganhar um valor específico, enfim, é um pouco abrangente aqui, você pode utilizar isso que eu vou te explicar aqui de algumas formas. Tá? Primeiro, se tiver um pouco estranho aí a iluminação e tal, não repare por favor, estou num ambiente aqui é, que não costumo gravar. Estou num clube, né? Onde eu gravo normalmente, só que está chovendo. As melhores áreas assim, para gravar normalmente são é, ao ar livre e tal. Então, tá? se tiver um pouco estranho é por causa disso, mas acredito que de qualquer forma vai ser útil essa nossa conversa aqui. Bom, é, eu separo, né, normalmente, essa questão da, da programação mental em etapas. Tá? Por quê? Acompanhando aí é, é, os livros que você possivelmente já leu, os conteúdos que você já assistiu, você sabe, para ter um determinado valor específico, isso serve para tudo. A gente se concentra aqui mais na questão financeira. Mas para ter um valor específico ou para ser algo é, até mais abrangente, né? como prosperar mesmo, você precisa ter o que? Sua mente já, é, vamos dizer assim, programada para aquilo, né? que, ou seja, você acreditar que essa já é a sua realidade. Só que, por que, que boa parte, eu diria até que, a grande maioria das pessoas não conseguem isso, porque elas queimam etapas, tá? Elas queimam etapas. E eu separo essas etapas em três. A primeira dessas etapas é a etapa do desejo. A etapa do desejo. Como assim? Cara, muitas pessoas não têm o desejo de enriquecer. Muitas pessoas, e eu já fui uma delas, tá? Então, dependendo, é preciso você... É, Perceber como que você é nesse sentido e uma forma bem fácil de você perceber é vendo se você consegue falar isso. Por exemplo, eu quero enriquecer, eu quero ficar rico. Você consegue falar isso? Você consegue falar sem ter um incômodo, sem ter uma coisa aqui meio que te falando que é errado? Né? Então essa é uma forma de você testar para ver se você já tem esse desejo. Caso você sinta algum incômodo, e aí você vai usar é, né, as técnicas para inicialmente criar esse desejo. Você deve saber, eu tenho aqui um, um combo né, de reprogramações, que é o Destrave e sua prosperidade. São vários áudios que te, te vão te auxiliar, né, te auxiliam aí em cada uma dessas etapas, tá? E aí são várias frases, várias frases, tudo de forma subliminar que facilita bastante. Se você já adquiriu né, o Destrave, bom, use aí que já vai resolver a sua questão. Se você não adquiriu, tem um link aqui. Mas caso né, não seja o seu momento, como que você pode fazer isso? Uma frase que você pode usar é exatamente a seguinte. Por que eu tenho o desejo de enriquecer? Por que eu quero tanto enriquecer? Algo nessa linha. Aí você vê o que, que faz mais sentido, que frase que te deixa mais confortável. Por que eu desejo tanto enriquecer? Quando você vai repetindo isso constantemente, isso vai criando em você o desejo. Né? Que é essa primeira frase. Etapa, Tá certo? Eu já expliquei algumas vezes, né? O porquê dessa, dessa palavra, porquê, no início. Né, é que isso é uma aformação, e uma aformação entra mais facilmente na sua mente subconsciente. Ok? Beleza. Mas pode ser que você não precise disso. Pode ser que você fale, Fabrício, o que eu mais quero é enriquecer. Eu não tenho problema com relação a isso. Beleza. Aí você já pode ir para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? A etapa do crer que é possível. Tá? Porque, lembrando, isso às vezes é um dos, uma das travas, tá? Às vezes você já tem o desejo, só que você quer ir já direto para a etapa final, que é o afirmar que já tem, que já é, mas lá no fundo você não crê realmente que é possível. Ou, ou às vezes você crê, e aí, é, nessa, quando eu falo sobre isso, eu sei que tem algumas pessoas que ficam chateadas, mas eu não me importo, tá? Se eu me importasse, eu não teria feito um vídeo como fiz alguns tempos atrás aí. É, falando né, de assuntos que você se acompanha aqui o canal, já sabe. Então, algumas pessoas têm a questão de acreditar que é possível enriquecer, só que acredita que é possível somente ganhando, sabe? Ah, eu vou, eu, eu acredito que é possível, mas somente através da loteria, por exemplo. Isso é um problema, tá? Quer dizer que é errado a questão? Não, não tem nada de errado, nada disso. Só que se você acredita que essa é a única possibilidade, você está se limitando. Você está deixando um mundo aí de infinitas possibilidades que existem, né? você deixa esse mundo para lá e fala: Não, eu quero se for desse formato aqui. E nesse formato já tem muita gente querendo também. Então você entra ali numa competição que é um pouco complicado. Bom, como que você cria essa, essa crença do é possível? É com o que eu chamo do PPP. Né? Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível? Isso é estrondoso, tá? o potencial o poder que tem essas três palavrinhas porque é perfeitamente possível e aí você pode colocar porque é perfeitamente possível eu enriquecer em tão pouco tempo eu gosto de usar essa palavra de então pouco tempo porque é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais por mês daqui a pouco tempo então o porquê é perfeitamente possível é uma forma de você criar em você essa crença do é possível e só tendo a crença de que é possível, você consegue ir para a terceira crença, que é a crença do já é real. Eu já tenho. Né? E aí, como você cria essa crença, uma das formas de fazer isso é o como eu consegui. Como eu consegui X coisa tão rapidamente. Né? É, eu falei que eu usei isso especificamente para esse canal aqui do YouTube. Quando a gente estava numa média ali de visualizações de... É, 150 mil visualizações por mês a gente colocou uma meta de 2 milhões que nunca tinha alcançado E aí o que, o que aconteceu nesse sentido né? O que foi feito? Como eu consegui que o meu canal chegasse a 2 milhões de views por mês em tão pouco tempo Foi o que eu usei para crer que aquilo era real e a gente alcançou em dois meses a gente alcançou não chegamos nos 2 milhões mas chegamos em 1 milhão e 700 mil tá? de 100 mil para 1 milhão e 700 em apenas dois meses. Então, essa frase certamente me ajudou bastante. Bom, mais importante que as frases em si, é você entender o conceito por trás disso. Tá? Eu particularmente trabalho dessa forma, com essas etapas. E aí, você aplica essa técnica baseado na etapa que você está. Fez sentido aqui essa conversa? Espero que sim. Se você ainda não adquiriu... Clica aqui para conhecer e se fizer sentido, adquira a reprogramação de Strava e sua prosperidade, onde você vai programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você. Clica aqui para saber todos os detalhes. É isso, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.